Oi gente, meu nome é Daniel e hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre um tema muito importante e que principalmente no mês de novembro vocês vão ver isso pelo mundo afora. Homens de todos os lugares, não todos os homens, só os fortes, vão mudar a sua aparência física, vão mudar como o seu rosto é visto para conversar sobre um tema que é muito importante. Então hoje eu quero falar com vocês sobre câncer de próstata câncer de próstata é algo muito comum. É o segundo câncer mais comum nos homens pelo mundo afora. A próstata ela é na verdade uma glândula que é do tamanho de uma noz e ela cresce conforme nós vamos envelhecendo. O grande problema disso é que às vezes as células dessa, dessa glândula elas se reproduzem muito rápido e fazem com que a próstata cresça demais, virando um tumor. E com esse tumor é de onde o câncer de próstata vem. E eu vi de perto o, o efeito que isso tem na vida de uma pessoa. Existem alguns sintomas que os homens têm que prestar atenção. Esses sintomas eles podem ser a dificuldade ou a dor na hora de urinar, vontade de urinar com frequência, especificamente de noite, o fluxo fraco ou o fluxo interrompido da urina, a dificuldade de começar a urinar ou de, de segurar a urina, dor ou a ardência na hora de urinar, Dor na hora da ejaculação Dificuldade de ter uma ereção Sangue na urina ou no sêmen E também uma dor frequente nos quadris e na parte alta da coxa e na lombar Se o câncer de próstata for diagnosticado cedo Existe uma chance de 98% de sobrevivência após 5 anos com o câncer Porém, se o diagnóstico não for feito cedo Essa chance de sobrevivência cai para 26% 26% Normalmente porque a próstata cresce com o tempo o período em que se começa a fazer o controle é a partir dos 50 anos de idade e não precisa ficar com medo não que o primeiro teste é um teste de sangue para ver se existe alguma possibilidade e algum risco de ter o câncer os efeitos colaterais podem ser variados de caso para caso mas uma das coisas que acontecem e que realmente tem um impacto muito grande é a disfunção erétil outro problema é que Pessoas que já tiveram esse, esse câncer podem falar para vocês É que não é um câncer de homem Não é uma doença de homem, mas é uma doença do casal Porque ele influencia na fertilidade do homem Porque a próstata é o que produz o sêmen Que carrega o esperma do homem na ejaculação E para chamar a atenção para esse assunto Provavelmente vocês vão ver muitos homens andando pela rua Parecendo com isso <risos> Então, esse ligodono aqui é a maneira que eu uso para falar sobre esse tema que é muito importante. E o mês de novembro, para mim, ele é o mês de Movember. Movember foi um projeto, digamos assim, criado na Austrália é, e se tornou a maior entidade de caridade relacionada à saúde do homem no mundo todo. Pessoas no mundo todo vão estar crescendo bigode e andando na rua sendo propaganda ambulantes para falar sobre temas de saúde. Eu falei hoje só sobre o câncer de próstata, mas o Movema, ele usa o foco também sobre o câncer dos testículos, saúde mental e suicídio entre homens. E uma das coisas que eu acho muito legal é exatamente usar algo engraçado como um bigode como esse na minha cara para conversar sobre um tema muito sério, porque faz com que o tema fique mais leve e faz com que a gente, com que nós homens possamos de uma maneira até engraçada tocar num assunto íntimo. Porque, convenhamos, não tem partes delicadas, tem partes íntimas, tem partes constrangedoras nesse tema. Mas é muito importante conversar sobre isso. Então, você que está assistindo o canal, converse com seus amigos, converse com seus pais, com seus familiares, com seu esposo. É... Aqui no canal, na descrição do canal, a gente vai pôr o link da minha página no Movember e vocês vão poder estar me acompanhando durante esse mês com as fotos que eu vou estar colocando, dos lugares onde eu vou estar viajando, inclusive, surpresa, e vocês vão ver como o meu, o meu, meu bigodono vai estar passeando pelo mundo afora. Então, obrigado por assistirem, lembrem, conversem sobre esse tema, curtam o vídeo, compartilhem o vídeo se vocês quiserem e se vocês ainda não fizeram, clique ali para seguir o nosso canal. Meu dei... <risos> eu tenho que fechar os olhos pra te uhum. Minha vantagem é que ele vai estar longe de casa por mais uma metade do mês uhum. Então não vou precisar ficar beijando arma vai acordar olhando pra essa beleza todo dia Brincadeiras à parte, eu fico muito feliz que ele, que ele é parte desse projeto, desse movimento realmente a saúde dos homens. Um beijo meu também, até o próximo vídeo, tchau! É. <risos>